Nossa, Drax, você tem que parar com isso, cara, é... esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso foi bem específico. A traidora tá pronta para começar a missão, ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo, uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Não prometo nada. É só um lixão. A zona de quarentena é a maior filha de destroços da Guerra Galáctica no universo conhecido. Imagina o equipamento que a gente podia achar. Hum, eu sou o Groot. Ah, só é ilegal se a tropa nova pegar no flagra. Isso não vai rolar. O Groot tem um bom motivo pra se preocupar, Rock. Não subestime a tropa nova. Eu sou o Groot. Ah, para, gente! Só eu aqui que não tenho medo da polícia galáctica. Eles estão em maior número. Ah, até que enfim, Quill. Diz pro Groot parar de achar que vão nos prender. Eu sou o Groot. Eu não estou confiante demais. Eu tô confiante na medida certa. Hum. Prender? Se eles pegarem a gente, vão detonar a gente na hora. Hum. Aqui, na fronteira, a polícia não tem tempo para prender ninguém. Eu sou o Groot. Ha! Calma, amigo. A tropa nova não é de atirar nos outros. Prender o povo é mais a cara deles, sem falar nos capacetes ridículos. Hum. Bela engenhoca, Rock. Chamei de percussores por causa do barulho que fazem. Se a gente conseguir passar pelo campo de força e chegar nas coordenadas inteiros, é só montar essas belezinhas, que elas vão atrair o nosso monstro num instante. É. Beleza, vou te deixar trabalhar. Capturar o um monstro vai ser mais fácil do que a gente pensava. É, quanto mais cedo capturarmos, mais cedo vem o pagamento. <risos> ah, é? <risos> você lembra daquele vendedor que perguntou dos emissores? Depois que você saiu, ele... <risos> Ele chegou pra mim e perguntou, É, ah, pra que vocês precisam disso? Eu sou É, como se eu quisesse transformar a Milano numa boate ou sei lá. Por favor, não pense em criar essa danceria. Tá, ah, tá, a gente sabe que você não curte dançar. E o que, é que eu ia falar pra ele? Ah, pois é. Eu preciso deles para criar umas iscas ultrassônicas e ajudar a minha equipe de ex-presidiários a capturar uma criatura misteriosa no lugar mais ilegal do quadrante. Tem um descontinho. <risos> Este momento de tranquilidade me lembra o lendário cerco de Seknarf 7. Ah, de novo não. Dizem que Lady Helvender prendeu a respiração durante 10 ruas enquanto cavalgava pelas estrelas no lombo de uma grande fera com chifres. E quando, quando ela chegou, chegou. ela soprou e mandou o Chitauri para bem longe. De fato, foi isso. Não sou Se ele soubesse que isso não faz sentido, não estaria contando. Tomara. Aqui em cima, Peter. Ei, essa cadeira é minha. Ah, então por que não tá nela? Eu tava... bolando estratégias. Ah. Não é só entrar na zona, a gente ainda tem que capturar o monstro. Entendi. Então, perdi alguma coisa? Além do Drax fazendo cara feio o tempo todo, não. Se você já tiver pensado... Nas suas estratégias, pode voltar pro seu lugar. Já tá quase na hora de ir. Tá? Vamos nessa. Rock, Groot, Drax, chega aí. A gente vai entrar. Ainda temos alguns ticks até a próxima janela de tempo. A próxima? A segurança da tropa nova reinicia cada rotação. Temos que entrar e sair antes que o código expire ou ficaremos presos. E se a gente esperar ela reiniciar, teremos uma rotação inteira para isso. Boa. Ah. Por que a rede da nova continua aí? A gente não ia entrar? Pelo visto, os contatos da assassina são tão duvidosos quanto a própria traidora. Ah, e não me diga que os códigos de acesso da Gamora já eram. Quase falimos para tê-los. Relaxa, Rock. Ainda faltam alguns tiques até a próxima janela de tempo. A rede acabou de reiniciar. Pode inserir a sequência, Peter. 0451. Um. Só isso? Quatro dígitos? Suspeito. Essas medidas são simples demais para a tropa nova. Não é tão simples assim. O código só funciona para essa data e para essa nave. Ah, saquei! Os códigos da Gamora são um tipo de chave criptográfica. Eles integram coordenadas temporais e o número de série codificado da. Pronto! Seguimos. Incrível. Nunca pensei que ainda tivesse tanta coisa aqui depois da guerra. O exército Chitauri não era exatamente moderado, especialmente sob o comando do Thanos. É, não deve ter mais nada perigoso. Quer dizer, a tropa nova teve 12 anos para se livrar dos explosivos pesados, certo? <risos> é por isso que eu gosto de você, Quill. Tão inocente. Ah, e tantas maravilhas e horrores que eu poderia fazer com essa tecnologia toda. Mantenha o foco, roedor. Não viemos aqui para sucatear. Por que não? O armamento da Milano tá precisando de uma melhoria. E dá para procurar uma grana. A besta que procuramos é mais valiosa para a rainha dos monstros de Seknarf 9 do que qualquer outra sucata. Não. Esse lugar é traiçoeiro. Não vejo nenhum monstro, mas aquele cilindro ali parece a nave mineradora que a amiga do Peter disse para procurarmos. Hum. Amiga. Por uma noite. E você vai ver o monstro assim que a gente posicionar os troços de invocar o monstro do Rock. Isso aí. Groot, Will, já pronto. Tá na hora da equipe Rock. Ainda não entendo porque eu vou permanecer a bordo com a assassina. Ah, porque você é da equipe verde. Você me colocou na equipe antes de escolher o nome dela, e minha pele não é verde. É turquesa. Turquesa? O quê? Olha, se queremos enganar o monstro para que ele entre na mineradora, precisamos de percursores dos dois lados. Dois lados, duas equipes. E dois cliques pro desembarque. O terreno é instável, vocês vão ter que pular. Essa é a nossa deixa. Bora, Groot! Relaxa! Depois de posicionar os percursores, a gente se encontra no meio e captura o um monstro. Juntos! Está bem. O primeiro percursor, pronto. Nós vemos o outro de volta. Damora. cuida bem do meu bebê. É uma narca, não uma criança. <risos> Dá pra imaginar? A gosma rosa é uma mano resina especial feita pra impedir que toda essa tralha de guerra flutue. So good. Ah, eu já te falei, não vão pegar a gente. Só sobraram umas três naves em toda a frota nova. A tropa nova tem mais de três naves. Tá, mas eles não são nem metade do que já foram. Eles mal conseguem manter a paz interna. Não vão ter tempo para um cemitério velho de guerra. O troço grande cilíndrico é o ponto de encontro? É. Aquilo é a mineradora. É tão estranho ver tudo amontoado assim. Restos de uma guerra que envolveu a galáxia inteira, mantidos juntos por uma... gosma rosa. Nanoresina resina base de ébio. Tanto faz. Só tô dizendo que isso é inacreditável. Quantas dessas naves você destruiu pessoalmente, assassino? Quer saber? Acho que eu entendi. Olha lá, amarelo e azul. Parece ser uma fragata antiga da tropa nova, legal. Deixa disso, cara. Deve ter gente que morreu nessa nave. Estraga prazeres. Por que nos trouxe aqui? esse é um lugar tão sagrado. Eu sei de pelo menos uma dúzia de planetas que tem monstros. Por que justamente aqui? Acha que é pra impressionar a Gamora, tipo? Estamos lisos, Rock. É a nossa chance. Você não tá cansado de comer raiz de Yaro? É tão... farinhenta. Olha, aqui é uma zona restrita. Qualquer monstro que viva aqui é do tipo que ninguém tem. Lady Hellbender valoriza aquisições raras. Exato. Eu soube que a tropa nova queria cobrir planetas inteiros com a rede deles, que nem esse lugar. Eu sou muito. Planetas hostis, acho. Eu sou muito. É, eu não ia querer que a mente global saísse escolhendo. Quase todos os meus planetas favoritos virariam cadeias. Pessoal, fiquem de olho. Caso apareça alguma sucata ou peça útil. Eu sou muito. Eu sei que a prioridade é o um monstro. Eu só tô dizendo que se virem alguma coisa boa no caminho, não deixem passar. Tá. Eu tô bem. Ah, você quase virou a última vítima da guerra. Sem graça. Olha, eu gosto disso. É divertido. Eu sou Nós três aqui de boa é que nem quando a gente entrou nessa vida. Antes de certas pessoas aparecerem. Eu, sou eu não odeio todo mundo. Eu tolero o Quill. Ele é um cara legal. Eu espero que você seja promovido, Rock. Ué, Rock. O Drax e a Gamora são adições valiosas à equipe. Só tá dizendo isso porque ela tá ouvindo. É por isso que no seu plano eu e o Drax ficamos na nave? Talvez. Poxa, eu não posso querer curtir um pouco com os meus amigos? Opa! Por aí não tem saída. Ah, uh, tem certeza? Ah, agora sim. Esse é o caminho. Bora! Mas como você sabe? Confia em mim, beleza? Aí, Groot, será que tem uns pedaços do fragmento de Tryon aqui? Não sei. Nunca ouviu falar no fragmento de Trial? É uma pirâmide maligna que corrompe tudo que entra em contato com ela. Como você sabia que o outro caminho não tinha saída? Porque diferente de você, eu tenho um senso de direção aguçado. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Cuidado, tudo bem, sem problemas. Mas pisem com cuidado, pessoal. Essa tralha não é muito estável. Gente, e cogumelo enorme! Toma essa, coisas frágeis! Eu odeio esses parasitas comedores de nave. Esses flarks conseguem furar a Milano em dois ciclos. O local ideal para posicionar o percussor está logo ali, ó. Eu pensei em colocar bem na frente, dentro do buracão na antiga cabine dessa nave aqui. Que deprimente. Eu sou. Ah, tenta nem pensar nisso. É melhor não imaginar o que aconteceu com quem trabalhava nesses destroços antigos. De qualquer jeito, já tem tempo. Mas tá se mexendo. Eita, Flark, Will, tá tudo bem aí, cara? Tá sim! Tá sim! Só! Pensei em ter visto um atalho. Trabalho! Sei! Vão sem mim! Eu alcanço vocês! Tá, beleza! Tem uma plataforma de mísseis destruída da tropa nova do outro lado. A gente se encontra lá! Plataforma de mísseis amarela e azul. Tá. Fazendo outros trabalhos. <risos> Nossa, quantas lembranças! Caiu em outro buraco, Will. Eu tô analisando a situação. Se nada der certo, dá uns tiros. Atenção: fui atacado por criaturas estranhas ao instalar um percussor. É. Deve estar funcionando então. Como um elas zero. Um orbe espinhoso com diversas protrões. A gente vai ficar de olho. Sacou? De olho. Ah, Will, foi você! Acertei uma coisa. Como você disse: abri uma passagem. Eu nunca vai! Ai, não morre, não morre, não morre. Ah, oi, rapazinho. Vocês precisavam ter visto. Era tipo uma... meleca esquisita. Eu não vou cair nessa de novo. Essa foi o estouro! posicionar mais uns percussores. Você só pilota a nave. E até agora não te abandonei enquanto você estava fora. Dá pra fazer isso só depois que os percussores estiverem no lugar? Não seja moderno, foi um ótimo achado. <risos> Depois de pegar esse monstro, a gente devia passar meio ciclo enchendo a Milano de Step Forge. Quanto mais tempo a gente ficar aqui, maior a chance de nos pegarem eu, a gente tá apostando tudo na dica do monstro da sua amiguinha. Acho bom ser verdade, hein? <risos> até parece que você reconhece um rosto honesto. <risos> é, ela tinha cheiro de flor mesmo. Até demais. Confie aí no plano, galera. Tá tudo batendo até agora, até a nave mineradora. É só a gente colocar os percursores nos lugares. De brincadeira! Vem com uma flaca. Essa foi por pouco! Tá ah, tudo bem, Groot? Will? Tudo! Mas não dá pra saltar essa distância! Não precisa saltar! Tem uma viga de suporte firme desse lado! O Groot pode criar uma ponte! É só pedir com jeitinho, ele faz pra mim o tempo todo! Beleza, Groot. Faz aí sua parada pouco suporte. Tá um um truque pra arrasar nas festas, grandão. É, mais comedores de nave. Quer saber? de ah, No meio das de no pouco mais de um que mais de mais parasitas um que mais Por um tem um placar um Curtiu? Eu hackeei o seu visor quando tava tirando um cochilo. É mesmo? Bora, um ponto por ninho. Não curti você mexendo nas minhas coisas enquanto eu durmo. Pareceu gostar bastante quando eu consertei suas botas a jato. Oh, dá pra ouvir o seu visor. É melhor não trapacear, hein, Quill? Como você ouviu isso? Groot tem um ferro ali, você consegue alcançar? Aí, verdinho, se virem alguma nave azul e dourada, avisem. Já vimos várias naves assim. Ativas, ele quer dizer. Não discutimos o que fazer se esbarrarmos com uma patrulha da tropa nova. Vamos vendê-los até terminarmos o trabalho. Péssima ideia, a tropa nova tá toda conectada por aqueles capacetes idiotas. Se eles nos virem, só precisam fechar aquela barreira e pronto. Ficaremos. Qualquer sinal da polícia, nos rendemos, tá? Não vamos nos render Tô com o Drax nessa. Todos nós temos antecedentes. Eles vão usar qualquer desculpa para nos prender. Eu tenho algumas cartas na manga se encontrarmos os cabeças de balde. Mas se a gente resistir, não tem blefe que salve. Seu plano é jogar cartas com eles e trapacear? É, basicamente. Eu sou good. Tá, vamos nessa. Beleza, posicione isso aí mesmo. Eu sou good. Isso! Falta um! Plato. Não! Não! Que monte de flávio! A crutaca da bateria queimou, foi isso. Deve ter colocado muita força. Vamos pensar numa solução. A solução é uma bateria nova, carregada. Tá bom. Estamos dentro do que sobrou de uma nave. Cheia de coisas de nave. Deve ter coisas que carregam coisas de nave por aqui, né? É. Acho que é uma boa usar o seu visor para isso. Procura uma peça de reposição enquanto eu tiro os fios queimados. O que eu faço para ter um sobrenome tipo o do Drax? Catatianos não tem sobrenomes. Ué, o Destruidor é o quê? É uma alcunha que denota um período vergonhoso de fúria descomunal quando matem incontáveis pessoas. É, uma coisa assim. <risos> olha! Um gerador gigantesco! Como a gente conecta? Não dá. Esse negócio ia fritar nosso percurso sozinho. Não podemos condensar a energia com um funil de roteamento, por exemplo? Para de inventar tecnologia. Isso me irrita. Procura outra coisa. Tanto poder de fogo, e agora é tudo sucata. Eu sou. Groot. É, sinto muito, parceiro. Sente muito pelo quê? O povo do Groot quer ter de chance de lutar. O planeta inteiro foi é aniquilado no início da guerra. Não é isso. Uma bomba de oxigênio. Não serve. Ela é alimentada diretamente pela nave. Claro! Eu sabia isso! Achei um negócio aqui com carga. É tipo uma bateria de carro espacial. Beleza. Eu não vou levar um choque, não, né? A chance é. digamos minúscula. Você não vai morrer! Esperando o quê? Pega a bateria! Prontinho. Isso vai servir. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ter que fazer uns ajustes depois que descobrir a potência desse troço. Fica de olho! De olho no quê? Rock! Me ajuda a matar esses bichos! Não, Park! Não, se eu não reviver as conexões rápido, vai dar curto-circuito. Seus monstros malditos, se preparem! Coisa sonhuda, amigo. Lute. Lute. Lute. Lute. Lute. Lute. Depois dessa, ninguém Valeu pela ajuda, amigão! ver você consertar da próxima vez. Bora! Dois já foram. Faltam dois. Eu sou o Groot. Não tô vendo nenhuma outra saída da plataforma de mísseis, parceiro. Eu sou o Groot? O Groot está perguntando se a recompensa vai valer todo esse risco que estamos correndo. É quase impossível matar o Groot e eu, mas e se vocês não escaparem, convido. Pessoal... Se a gente levar esse monstro para lei de Hellbender, vamos ganhar uma nota, e trabalhos melhores. Uma nave para cada um. É, mas o grupo só precisa de uma nave. Uma nave mais espaçosa, então. Nem pensar. Eu amo o meu neném. Então vamos modificar ela por uma torre de tiro melhor. Ah, depois a gente vê. <risos> o Groot quer uma planta. Ah, Groot, eu te dou duas plantas. Cara, <risos> que coisa ridícula. Será que era nave ou robô isso? É uma sentinela Kree. É um robô, mas é capaz de viajar pelo espaço. <risos> <risos> e esse nem é o maior. Como você sabe isso tudo? Eles eram cobaias de experimentos no meio mundo, como eu. Boa parte das minhas peças veio do hangar cibernético logo ali ao lado. Então eu dei uma espiadinha nos novos robôs assassinos. Eu vi as peças deles chegando lá da minha... Ah, da minha jaula. Desculpa abrir feridas antigas. Imagina, é tudo cicatriz velha já. Aqueles cientistas Kree malucos nem me viam como pessoa. No máximo, eu era uma arma bem inteligente. E bem falante também. <risos> Isso aí foi um acidente. Eles até tentaram consertar algumas vezes. Eu sou o Aquele lugar inteiro era o problema. Queria ter voltado lá antes da guerra e explodido tudo. Ah, com certeza! <risos> Não passou nem perto! Groot, preciso de uma ponte entrando bem naquele globo ocular. Eu sou Groot. Aí, eu queria ver você fazendo isso com alguém em combate. Peraí! Aquilo ali é. Isso! Eu, eu vou ganhar a aposta Eu pareço preocupado? A resina aguenta. Você não é tão pesado assim. Eu já vi até uma nave do Chitauri ancorada aqui. Tá tranquilo. Lá vou eu. A gente está dentro de uma cabeça robótica. E eu tenho peças robóticas na minha cabeça. Você tem peças robóticas na sua cabeça? Que está dentro de uma cabeça robótica? Ah, ah. Isso que é papo cabeça. Volto pro rock! o que eu faço quando eu ganhar a foto? Hum. Com as unidades que ele vai me dever quando eu ganhar. <risos> Bom, já sei o que vou fazer quando eu ganhar. Achei um ninho. Talvez seja o clubinho dos parasitas. Ah, olha aqui, Quill. Isso não tá justo. Você tem duas armas e eu uma. Melhor contar os meus pontos em dobro daqui pra frente. Aí, isso atrapaça. Pronto, Quill. O percussor vai ali. Ah. Ah. Ah. Oh, o percussor não vai se instalar sozinho. Isso não vai irritar todos os bichos, não, né? Desculpa, Quil. Depois da última vez, eu não quero correr risco. Eu vou testar isso rapidinho. De novo, não. Eu é que eu não vou correr atrás de mim. Rocky! Eu só liguei e desliguei o interruptor pra ver se funcionava. Diz isso só pra eles. Eu amo esse raio de explosão. Eu sabia que você ia curtir. Nossa, achei que tava tudo bem. Ah, fala sério, agora ainda tem lesmas da sucata? Não é pra olhar, é pra atirar. Ah, valeu por explicar. De nada, agora para de me distrair! Atenção, esse troço pode ferrar suas botas. <risos> Fazia um tempão que não explodia nada. Volta pro seu buraco, barata. Eles pelo menos são gostosos de estourar. Acabou a barra, molhudo. É tipo quebrar biscoito da sorte. A gente precisa mesmo testar esses negócios! Sim! Não vamos nos arriscar! Isso! O massacrar. Para de onda, você não pode se dar pontos desse jeito. Acabamos de instalar os percussores. Ótimo, nos vemos na nave mineradora. Óbvio que é a direção certa. É só não tirar os olhos da nave mineradora. É lá que a gente quer chegar. O que uma nave mineradora tá fazendo no meio desses caças todos, afinal? Beleza, a mineradora tá bem ali. Claro que é seguro. Quer dizer, seguro pra um monte de destroços Chitauri. O não consegue segurar a droga da nave. Ah, eu tô dizendo. É totalmente seguro. Viu? Vou até provar. Ah, olha isso. Estou aqui. Ai, vai. Pessoal, pula! Ah, não, não! Ah! de madeira podre. Você podia ter morrido pra me salvar. Eu sou o Eu também te amo, seu altruísta, filho de um tronco. Vamos, Will. Ele quer encontrar a gente na nave mineradora. Vamos nessa. Então é isso? A gente não vai atrás dele? Ele disse que tá tudo bem. A gente se vê depois. Equipe Rock, tá tudo bem aí? Acabamos de perder o sinal do Groot. Ai, Flark, o rádio dele deve ter quebrado na queda. O Rock derrubou os destroços de uma antiga nave e perdemos o Groot. O quê? Ele tá ferido? Eu não fiz nada. Ela caiu sozinha. E o Groot tá bem. Equipe Rock, desligando. Tinha que contar a equipe Verde que o acidente foi culpa minha? Seja como for, o Groot tá bem. Não tem com o que se preocupar. Afinal, eu não podia ter impedido aquela nave enferrujada de desabar. Olha lá! Um atalho que não podemos usar porque alguém perdeu o Groot. Olha, que bondade sua ter me lembrado disso. Valeu! De nada. Cara... Se aquele pós-combustor funcionasse agora, estariam uns fritos. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque temos que passar aí. A nave mineradora tá do outro lado da turbina. Temos que achar um jeito de passar. Tenta não pular em nada dessa vez, porque o Groot não tá aqui para te pegar assim. Will, oh, cala a boca ou me ajuda a descobrir como abrir a turbina. Tem um túnel de acesso de drones aqui. Pena que não temos um drone. Você poderia entrar ali? Sabia. Rock, conserta isso. Rock, arruma essa bagunça. Rock, entra no buraco misterioso. Vem alguma coisa? Aham. Uhum. Um acesso manual. Equipe Rock, tivemos um imprevisto. Um dos pontos do percussor está coberto de resina. Vamos ter que voar em busca de outro lugar. Só escolha um novo lugar uh, o mais próximo possível do original. Por causa de uh, cálculos e ângulos. Ótimo. Outra turbina é assim que essas coisas costumam ser projetadas. Ué, dá pra ouvir a varredora? Aí o que é mais urgente que 10 do precado no Maná? Bora. Vamos cair fora daqui. Estamos no rumo certo. A nave mineradora não está longe. Acha que o Groot já passou na nossa frente? Talvez. Tomara que ele não tenha se perdido. Bosta, bosta, bosta, bosta! Dessa vez não fui eu, eu juro! Eu não estou gostando! Espero que a minha calça não rasgue! Estou me segurando aqui com os músculos que eu nem sabia que eu tinha! Ai, caramba! <risos> Ai, filho, uma flaca! Eu lhe disse que eu os vi. Que conveniente! Como é que vocês... É bom ver vocês também, mas vão ter que atravessar a nave o mais rápido possível. Você tá ficando violento aqui! Ah, só tenta manter a nave parada pra gente! Não, vai dar pra fazer isso por muito tempo! Essa posição é insustentável! O Draxulata! Cuidado! O quê? Gente. Não vai dar pra fazer isso por muito tempo. Esta posição é insustentável. Lá vem! Cuidado! O quê? Nem tanto para quem não enxerga no escuro. Ah, acho que achei um painel. É, tem uns fios aqui dentro. Eu vou tentar reativar os sistemas. Isso vai demorar muito. Ah, anda! Junta de tensor maldita. Eu só preciso mexer no... Ah, beleza, o corte de vida tá reiniciando. Como é que estão as coisas por aí? Santa da mãe das cracas espaciais. Ah, é Will, você está bem? To, tô, tô, só que cara. Chamem de robôs? De limpeza? Talvez. Robôs de limpeza velhos? Eu sei lá. Você está bem, parceiro. Hum. Foi mal pelos tiros. <risos> a gente achou que fosse aquele troço bizarro que a gente soltou Bill, assim. Nós vimos robôs de limpeza acidentalmente e de longe estamos ótimos ah tá é só uma criatura voadora bizarra não é nada demais Ah, e falando em criaturas bizarras quer apostar que a equipe verde está tendo dificuldade para parar a nave acho que eu já cansei de apostas por hoje é eu também cansei vamos logo para o ponto de aproximação ninguém ganhou era só uma desculpa para atirar agora sim as coordenadas do ponto de encontro são para lá mas precisamos dar a volta no entulho vou tentar achar uma passagem lateral Olha que coisa mais linda! Uma mesa? Isso é uma bancada de engenharia modelo T clássica. Não se fazem mais bancadas como essa. Oh, Quill, vem cá, bora ver se essa belezura ainda funciona. Eu posso consertar os equipamentos, me passa essa peça. Prontinho. Eu Quill! O Groot diz que pode ter alguma coisa atrás dessa unidade grande. Tá bom, eu faço os seus bagulhos. Só me diz o que você quer. Nem sonha, Quill. Você só me explora, Quill. Que monte de sujeira teimoso! Tenta usar a recarga rápida que eu instalei pra continuar atirando! Tem que calcular certinho pra sobrecarregar o resfriador de fato. Aí, vocês conseguiram parar a Milano num lugar seguro? Ah. <risos> Obrigado pela melhoria. Ah, parece meio instável. Espera um pouco, pessoal. Ah, esse lugar está infestado de bicho feio. Gente, eu não estou sozinho aqui. A gente vai procurar outro caminho. Caramba! Esse é o bicho mais espancável que eu já vi na vida! <risos> o quê? Isso parecia um monstro de filme de terror Ah, Rocky, você perdeu essa. Foi muito incrível! Equipe Rocky? Finalmente. A gente não tava escutando vocês. Essa nave mineradora tá bagunçando a comunicação. É, tem alguma coisa errada aqui. E eu fui caiu em mais um buraco. Mais um? Vou estacionar a Milano, mas o Drax está por aí procurando vocês. Talvez encontrem o Will primeiro. A gente tá tentando alcançar ele. Gente, precisamos aprender a não se separar do amiguinho. Ela não é meu amiguinho. Eu vou encontrá-lo, Peter Will Descreva suas imediações. Ah, metal velho, equipamento velho, só... velharia. É entendido. Localizei uns equipamentos antigos, mas não o vejo. Esse lugar é só equipamento antigo. Isso não facilita a minha busca. Ah! Ah. Nossos esquisitos para minerar. O que é? Sei lá, uns cubos estranhos de pedra? Ou metal? Será que o rock sabe o que é isso? Esse bicho não quer morrer, eu não tô nem arranhando marca, marca. Estou matando com toda a minha força Bela dupla, Peter Quill. Você apunhala, eu mando bala. Viver a única decisão. Isso foi um tiro. Pois sim. Ah, Deixe um para mim. Isso não é de ah. Isto é frustrante. Ele não fraqueja. Agora sim uma luta justa. É completamente injusto. Eles não têm a menor chance. Ouça só os sons inteiros. Minha vez. Mostra Morre. pra gente essa espada aí. Não tem nem chance. Mas que couraça de ara! Boa. Os verdinhos acharam o eu? Encontrado e resgatado. Ei! Então vai lá, a gente alcança. Eu só tô fazendo uma paradinha. Parei a Milano perto do último ponto de percussor. A gente vai pra lá e tenta achar vocês. Meu bebê tá bem? Você mesmo pode conferir se a gente conseguir subir. Aí, essa belezinha vai ser a nossa chave pra subir. De um jeito ou de outro? É uma possibilidade. Tenta outra coisa, então. Eu consigo chegar lá em cima, mas a gente vai precisar achar algo para vocês escalarem. É incrível que a assassina Sagaz não tenha nos abandonado ainda. Drax! Pelo menos ele me chamou de Sagaz. Não encare como um elogio. Alguém aí tem alguma ideia? Se você não for usar esse visor, me dá aqui. Ela quer roubar o conhecimento proibido das suas lentes mágicas. Mostra essa alegria nas pernas, Gamora. Quero ver você fazer isso. Olha a cabeça! É fisicamente impossível. Drax, você consegue levantar o container? Contemple a força de um guerreiro catatiano! Pode colocar ali? Eu resolverei. Nossa, ajudou muito. Cumpri as ordens do nosso líder. Nem todos são desobedientes como você. Se decide logo. Você me odeia porque eu servi ao Thanos ou porque eu traí ele? Nenhum dos dois inspira confiança. Pode botar aqui. Estou a caminho. Lembre-se deste momento antes de pensar em me provocar, assassina. Vou lembrar de como você foi lerto. Beleza, Rock. Tudo certo outra vez. É? Ah, é. Bom pra você. Achado não é roubado. A gente. Ai, Flark. Rocky. <risos> Agora não, Will. Rock. Talvez ele tenha localizado o monstro. A gente nem sabe como ele é. As informações foram muito vagas. Não foram vagas, foram. Corridas. Deve ser um monstrinho fofo, que nem... Uma abominação horripilante. Lady Hellbender é uma guerreira renomada. O espécimo ideal precisa refletir a força dela. Como eu disse, algo assustador. Eu aposto que ele é fofo. Mulher gosta de coisa fofa, né? Claro. Todas as mulheres no universo inteiro ficam consta... Uh! Cuidado. chegaram uh -huh. uh -huh. bem na hora. Temos companhia. Isso é do último percurso! A gente tem Se forem a comida, então ela deve estar de confiança. Então, concentrados e não tirar comida também! Tem razão, isso não está dando certo! Claro, claro, claro! Parece que a gente acertou a nave toda! lado rindo da nossa cara. Mas não podemos recuar. Ninguém tá falando em recuar, Grandão, mas eu admito, a coisa tá feia, eu. Idiotas na área! Perigo pra todo lado! Então tá na hora de encararmos o perigo e exterminar todos eles! A gente tem cara de palhaço? Não! Eu que vou rir da cara deles! Quem tá comigo? Morram, Devo! Nós estamos! aqui. que a gente estaria um baita time. Se preparem! Falei que a gente conseguia! Suas palavras mágicas abasteceram, meu filho. O Draco tinha razão. e é que faz o sangue correr. Não espere que eu vá te guarda só assim. TODOS VOCÊS! Manda vir, grandão! ataque enfim! enfim! Bora gritar no um troco, Eles vão pagar com tanque! Nem esquenta! Você não tinha a menor chance! Tá melhor, morro! Sua glória que vem o nosso monstro! A vibração da batalha me deixa todo dilatado. Eu podia ter morrido sem essa. Wanda, o último ponto do percursor é por aqui. Como você sabe, os meus sentidos conseguem detectar até as menores vibrações. Sério? Não! Tô vendo na minha tela. A Milano não deve estar atrás dessa porta. Eu passei por aqui antes, ela estava aberta. Não sei Eu não tropecei em nada! A Mãe da Dora deve ter fechado a porta quando entrou. Como é que é? Parece que ainda tem um pouco de energia. Manda ver, rocha. Observe um gênio trabalhando. Cara, você faz milagre. <risos> Isso é tecnologia de gente que faz buraco em rochas gigantes no espaço. Olha, vou te falar. Estacionou com perfeição. Rodanos não tolerava a imperfeição. Povo, é aqui. O último local. Mal posso esperar para ir embora daqui. Esse lugar parece estar prestes a desmoronar. E mal posso esperar para ver nosso monstro. Achava que você estava mais interessado em ver a compradora. Ela é uma colecionadora de respeito. Está pronto? Tá, sim. Não se preocupa, Raio de Sol. <risos> raio de sol. Ai! Ele tá. funcionando? quê? Parece estar quebrado. Não tem nada quebrado. Esse é o barulho que ele faz mesmo. Que barulho? Você não tá ouvindo? Ouvindo o quê? Ah. Ai, ah, bosta, a porta! Isso. Isso vai servir. Agora vamos pegar nosso monstro. Cara, isso é Não fica de costas com monstro! Ele pode ser venenoso! Lady Hellbender pagará mais se ele for venenoso! Burrala! Que fedor! Eu tô lacrimejando! Abominação, por acaso você fala a língua disso? Vem, um pedido? Tem mais um pedido por você. Vamos lugar pra ele se esconder. Bem pensado, filho. Por que tal chamar como animal de estimação? Aqui, moço Vem pegar seu pedido de novo! delícia. Ele tem que se esconder, mas ele ainda pode correr. Tem que ter um jeito de parar ele. Que é saudade da adrenalina da caça. É por isso que eu só caço pessoas. Eu estava esperando algo maior. Talvez essa não seja a forma final. Eu sou good. Acho que pedir pra ele mais devagar não ajuda Eu sou <risos> Que coisa é essa? Definitivamente não é um monstro. Eu sou. Good. Adorável! Ele é mais desgrenhado que uma cabra asgardiana. Não podemos apresentar esta criatura para a rainha dos monstros de Seknarv-9. Ela vai rir de nós. E se a gente usar ela de isca? Sabia que os percussores não iam funcionar? Que? Meus percussores são de ponta. O Maromba aí é que foi para cima da primeira coisa que passou pela porta. Não, sou Maromba nenhum. Mas que ah! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sim, isso sim é um monstro. Beleza, já deu de aquecimento. Hora de capturar um monstro de verdade. Vamos faturar uma grana. No nome de o que é isso? Robôs de limpeza não são... Cuidado! Está tudo desmoronando. Temos que ir embora, já! Malditas ruínas voláteis! Drax, Segurem seus traseiros, galera! Aqui! Falta o som! Deixa comigo! Se concentra em voar, Peter. Alguém toca uma música pro homem? Ha! Agora sim! Olha a nave! Tô olhando, tô olhando! Não vai! Brax, o que você tá fazendo? Estou segurando minhas nádegas como Peter Will instruiu. Ah! Alguém me dá uma mãozinha? Ah! É, é. Sacaram? dá então, a minha mão na sua cara. Cuidado! Três da na nossa direção! Fogo neles! Agora vai ser apertado. Nem pense nisso. Esse é o caminho mais rápido. Minha... Tem medo de morrer com a consciência velada? Não funde a minha mata de fogo. Minha cara. Ah, Para, já deu. Deixa eu pilotar. Você vai matar todo mundo. Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja o inf Agora vai ser apertado. Nem pense nisso. Esse é o caminho mais rápido. Tem medo de morrer com a consciência pesada, assassino? Não fuga minha raça de volta. Minha raça. Ah, para, já deu. Deixa eu pilotar. Você vai matar todo mundo. Ninguém morreu ainda. Talvez esse seja um inferno. Não fale bobagem. Aqui não está fazendo frio eterno, Sadu. Seu inferno é congelado. Catatianos não gostam de. Já tentou vestir uma camisa? Viu, só? Filho da. O Brody disse: Cuidado! Nossa, se você não fala. Quer que eu assuma os controles? Não! Eu tô indo bem! Até parece. Cuidado! Não mata a gente, Will! Ainda tem tanta coisa que eu quero roubar! Não vamos conseguir! Aperta o botão azul! Que botão azul! Os propulsores secretos é que eu instalei! Você quer parar de instalar coisas quando eu tô dormindo? Aperta, Peter! Agora não é a hora de roubar de porco! Já virei esse botão azul. Um plástico todo lado. Não vamos conseguir. Vamos sim. Eu acho. Ali, a saída. Viu só? Na reta final. Ou o suspiro final. Aí! Uma vitória com V maiúsculo, galera. Vitória hoje. Nosso monstro acabou de ser devorado. Se a gente conseguir escapar... É porque você fez lambança pra ter que escapar. Ah, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova, que não seja a tropa nova. É a tropa nova. E a esperança de rala. Ah, você disse esperança de rala?